Se você não conseguir pagar todas as despesas da sua campanha até o dia da eleição, você pode continuar arrecadando após as eleições para pagá-las até o dia da entrega da prestação de contas. Esse prazo acontece 30 dias após as eleições. O que é importante você saber é que essa arrecadação tem que ser com as mesmas fontes permitidas, transitando na conta bancária de campanha e também deve ser arrecadado o recurso no exato valor da sua dívida, inclusive os centavos. Um abraço e até o próximo.